A paz do Senhor para todos vocês que estão comigo neste propósito. É a missionária Denise que fala com você desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração. E você cria no socorro de Deus que é presente, esse Deus que é vivo, que é poderoso, que é misericordioso e com certeza ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e ele será o mesmo eternamente. O nosso Deus não mudou e Ele jamais vai mudar. Crê somente, com certeza, você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, na sua casa e na sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo, te exalto por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Eu te louvo, Deus, por mais uma vez podermos estar unidos e reunidos numa só fé, no seu amor, no seu espírito, para juntos buscarmos a tua presença, para juntos exaltarmos o teu nome. Eu te agradeço, Deus, pelo, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela noite e agora, pelo outro dia que está se iniciando. Eu te agradeço pela tua presença, te louvo pela tua infinita bondade, fidelidade e misericórdia para com as nossas vidas. Abençoa, Senhor, os lares, as famílias aqui representadas E todos aqueles que estão conosco neste propósito Estenda as Tuas mãos poderosas sobre eles Conceda a bênção, conceda a vitória Para a honra e glória do Teu Santo Nome Visita também os lares, os lares, meu Pai Que estão passando por lutas, por tribulações Os lares, meu Deus meu Pai Que têm sofrido perdas de seus familiares as famílias, Senhor, que estão sofrendo, coloca a tua mão, Senhor, consola, conforta e cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Levanta também aqueles que estão caídos no caminho, liberta aqueles que estão oprimidos pelo adversário, pela enfermidade e conceda a cura, conceda o milagre para a honra e glória do Teu Santo Nome. Entra, meu Pai, com toda sorte de provisão, com livramento, com proteção nos lares e nas famílias. Acalma, Senhor, os corações. Confunda o adversário da nossa alma. Tira, Senhor, a dor, tira a tristeza. Coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração. Eu oro também por aqueles que estão vivendo nas ruas das cidades, esse, embaixo de barracas Embaixo de, de viadutos Embaixo de pontes De marquises E outros que estão vivendo, meu Pai, ao relento Porque não tem uma casa onde possa morar O Senhor, coloca a Tua mão e conceda Livramento, conceda proteção Libertação Pelo Teu grande poder Para a glória do Teu nome Faça, ó oh, Pai, uma obra poderosa nesta nação. Toma as autoridades constituídas desta nação em Tuas mãos. Toma nas Tuas mãos os estados do Brasil, as cidades e todo o povo, meu Pai, que pertence a Ti. O Senhor guarda, o Senhor proteja, o Senhor dá livramento pelo Teu poder, para a glória do Teu santo nome. Ó oh, Deus, nós Te rogamos, nós Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continue conosco, continue manifestando o Teu poder e fazendo grande obra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos e unidos numa só fé, no seu amor, no seu espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus. Eu louvo a Deus pela sua participação, eu louvo a Deus porque o Senhor tem também te abençoado, você que tem participado das nossas lives, o Senhor tem te abençoado também, com certeza, e vai continuar te abençoando. Você que já está há algum tempo com a gente, você que começou faz pouco tempo, e você que talvez esteja começando hoje a participar conosco. Que Deus te abençoe, não só a você, mas também a sua casa, a sua família, que o poder de Deus invada a sua casa, o seu coração, e faça uma grande obra dentro do seu lar e no meio dos seus familiares e na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Creio que o Senhor tem presentes para nós. Eu vejo assim uma mesa... Eu vejo uma mesa grande Cheia de pacotes De presentes Glória a Deus Uma mesa grande Sabe aquelas mesas assim, bem compridas Cheias De pacotes Embrulhados para presente. Glória a Deus que um desses presentes possa ser seu. Glória a Deus. Receba esse presente da parte de Deus hoje. O Senhor quer te presentear... Com a bênção, com a vitória... Que só Ele pode dar. Glória a Deus. De repente você pode até pensar... Há tanto tempo que eu não ganho nenhum presente... Há tanto tempo que eu não recebo presente de ninguém de repente nem no seu aniversário você recebeu mas o Senhor Ele ama dar presentes o nosso Deus Ele ama presentear então tenha certeza que nesta mesa está preparada cheia de presentes e são presentes para o ano todo a mesa está tão cheia de presentes E esses presentes vão ser Entregues durante todo o ano De 2023 Que coisa tremenda, né? Então creia que um desses presentes vai ser seu Eu não sei que presente que é Mas é um presente que você quer receber É um presente que você precisa receber Porque o Senhor, Ele conhece as nossas necessidades ele conhece o nosso coração. Ele não vai nos dar um presente que nós não queremos receber. Ou que nós não precisamos dele. Ele só vai nos dar presentes que nos sejam úteis. Presentes bons. Que vai ser útil para nós. Então receba o presente de Deus. Nesta noite. Esta é a minha palavra profética para você. O Senhor quer dar presentes. Durante todo esse ano, Ele vai presentear muitos servos de Deus. Principalmente aqueles que estão buscando. Porque aqueles que estão buscando, o Senhor sabe que eles estão precisando. Por isso eles estão buscando. Agora, aqueles que não estão interessados em buscar... É porque não estão precisando E o Senhor não vai dar presentes Para quem não está buscando Você acha que o Senhor vai deixar de dar Um presente Para quem está buscando Todas as madrugadas juntamente comigo Para dar esse presente Para quem nem sequer Está buscando a presença dele Com certeza que não porque o nosso Deus é fiel, ele vai dar sim. durante o ano de 2003, ele vai dar muitos presentes para todos aqueles que o buscarem, para todos aqueles que o servirem, e o Espírito Santo de Deus está dizendo que vai haver recompensa para aqueles que estão servindo a ele de todo o coração aqueles que estão trabalhando é, com dedicação, com amor, de todo o coração, vão receber recompensas não do homem, mas recompensas da parte de Deus. Então receba das mãos de Deus a recompensa. Por tudo que você tem feito na obra do Senhor, na face dessa terra. Agora, se você não tem feito nada, comece a fazer a partir de hoje. Comece a nos ajudar a levar esta palavra àqueles que precisam, aqueles que necessitam, que estão chorando, que estão sofrendo, que estão deprimidos e abatidos. Nos ajude a levar esta palavra. Seja um missionário dessa transmissão. Anunciando, compartilhando Se inscrevendo no nosso canal no Youtube Convidando pessoas para que se inscrevam também E quando cada um de vocês se inscrever Não se esqueça de tocar o sininho Para que todos os momentos que nós entrarmos ao vivo O, o Youtube possa estar comunicando com você e principalmente convide as pessoas que você conhece, que estão passando por lutas, por tribulações, que estão precisando do socorro de Deus que é presente. E fazendo isso você já vai estar trabalhando, divulgando esta transmissão e também procurando levar a palavra de Deus para todos aqueles que... Necessitam desta palavra. Glória a Deus. E procure servir ao Senhor, anunciando a palavra dele para outras pessoas, para as pessoas que ainda não o conhecem, servindo a ele de todo o seu coração, trabalhando na sua obra. E você vai ser grandemente abençoado e presenteado. Por esse Deus maravilhoso, esse Deus misericordioso. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitórias. Vitórias para a glória no nome dEle. Porque o nosso Deus, esse ano, Ele quer nos abençoar. Não apenas com uma bênção, duas bênçãos, sabe? Sabe aquela, aquelas gotinhas que caem assim? O Senhor quer Derramar várias bênçãos Sobre o seu povo Sobre aqueles que o buscarem. A mesa Que o Senhor me mostra Está cheia de presentes Isso quer dizer que o Senhor Quer dar muitos presentes Então Se prepare para receber Presentes da parte de Deus Você que tem buscado e você que não tem buscado, comece a buscar. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Se encontra no livro de Isaías. Isaías capítulo 55. Isaías 55, 6. Diz assim, buscai ao Senhor... Enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Deixe o ímpio seu caminho E o homem maligno seus pensamentos E se converta ao Senhor que se compadecerá dele Torne para o nosso Deus porque grandioso é em perdoar Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos os meus caminhos diz o Senhor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 Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para, para que a enviei. Glória a Deus. Louvado seja Deus Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa paz E todas as árvores do campo baterão palmas Em lugar do espinheiro crescerá a faia E em lugar da sarça crescerá a multa isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno Que nunca se apagará Que coisa maravilhosa esta palavra. Que coisas tremendas o Senhor quer fazer na vida daqueles que o buscarem, na vida daqueles que se colocarem na presença dEle. O Senhor disse: Buscai, Isaías disse: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Graças a Deus, porque nós sabemos que o Senhor está perto de nós. Podemos invocá-lo, podemos buscá-lo, porque ele está perto, ele se faz presente. Porque a palavra de Deus diz que onde, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, o Senhor diz, eu estarei no meio deles. E nós não estamos em apenas duas ou três pessoas, nós estamos em várias pessoas buscando a presença de Deus reunidos e buscando a presença desse Deus Maravilhoso e misericordioso Deixe o ímpio seu caminho E o homem maligno nos seus pensamentos E se converta ao Senhor que se compadecerá dele Glória a Deus Deixe o ímpio seu caminho Deixe o caminho da impiedade O homem maligno deixa de ser mau para com maldade, tira a maldade do seu coração, se liberte desse espírito de maldade. Porque a, a pessoa quando é possuída por um demônio maldoso que só deseja fazer o mal para as pessoas, elas só, só planejam o mal, se preparam para causar o mal na vida das pessoas, tem prazer em ver o mal na vida das pessoas. Mas isso não é de Deus, Deus não está na maldade, a palavra de Deus diz que o nosso Deus é bom, ele é misericordioso, ele é benigno, a maldade vem do adversário, ele é que sempre foi mal, sempre planejou o mal. Deixe o homem maligno Você que tem pensamentos malignos Pensamento de matar, de destruir, de roubar De desejar o mal do seu próximo Você que tem pensamentos de vingança Querendo se vingar dos outros ah, se, se tal pessoa me fez isso, eu também vou fazer Pisou no meu pé, também piso no pé dele Isso daí é, é pagar o mal com o mal e o Senhor não quer isso para o seu povo. O Senhor disse, pagai o mal com o bem. Você como servo de Deus, como serva de Deus, não pode desejar o mal para o seu próximo e nem sequer querer pagar o mal com o mal. Só aqueles que não conhecem a Deus é que deixam a maldade, a ruindade, a perversidade entrar no seu coração a ponto de desejar a morte do próximo. Ah, fez isso para mim, merece morrer, e alguns chegam a matar mesmo, de raiva, de ódio. Mas a palavra de Deus para nós nesta noite está dizendo: Deixe o ímpio seu caminho, o caminho da impiedade ímpio, deixa o caminho da impiedade, para de fazer mal para o seu próximo. E o homem maligno, os seus pensamentos, porque até os pensamentos do homem maligno são maus. Ele planeja o mal na sua mente, no seu pensamento. Ele só imagina o mal. Ele olha a pessoa e já imagina o mal contra aquela pessoa. Imagina fazer o mal para aquela pessoa. De repente deseja alguma coisa, deseja ter aquilo que o outro tem e não pode ter. Então quer causar algum mal na vida daquela pessoa. E o inimigo se aproveita para entrar e para induzir esta pessoa a praticar o mal realmente contra o próximo. Mas a palavra de Deus disse Deixe o para o seu caminho, o homem maligno, os seus pensamentos Porque tudo aquilo que o ser humano faz de ruim Ele planeja primeiramente na sua mente Ele prepara tudo na sua mente Ele projeta tudo na sua mente E alguns ainda passam para o papel ah, nós vamos fazer assim, assim, assim, assim. Vamos entrar, vamos roubar, vamos destruir, vamos matar. É assim, planejam tudo na mente. Por isso é que a palavra está dizendo, deixe o ímpio o seu caminho. E o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor. Deixe os seus pensamentos malignos. Se converta ao Senhor Se volte para Deus, o teu Criador Deixe de fazer a vontade do inimigo Porque o inimigo é que, que veio para matar, roubar e destruir Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância Então pare de ficar causando mal na vida das pessoas Destruindo lares, destruindo famílias o sangue de Jesus tem poder Para te libertar, para te transformar Num homem bom Numa mulher abençoada Uma mulher que não deseja o mal do próximo Que não quer ver o lar da outra destruído E se converta ao Senhor... Que se compadecerá dEle... O nosso Deus é um Deus de compaixão... Ainda que você esteja vivendo na prática do mal... Ainda que você seja o pior marginal... O Senhor ainda assim se compadece de você... Ele ainda assim tem misericórdia de você... Porque ele deseja o bem do ser humano Ele quer que o ser humano Viva nessa terra uma vida de vitória Uma vida abençoada E além dessa terra uma vida eterna Mas se o ser humano Continuar no caminho do erro Continuar ah, trilhando O caminho da maldade O caminho da impiedade Como é que você vai entrar no céu? Como é que você vai ser salvo? Precisa haver arrependimento... Precisa haver conserto... Na presença de Deus... Precisa se converter... Ao Senhor... Deixar... O mal... E se apegar ao bem... Glória a Deus... Porque os meus pensamentos... Não são os vossos pensamentos... Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor E a palavra do Senhor diz também No versículo 7 Que o Senhor é grandioso em perdoar De repente você pode até pensar Mas para mim não, não tem jeito não Eu fiz muita coisa ruim Eu prejudiquei muita gente Eu destruí muitas vidas mas ainda existe perdão para você... se você se converter e se arrepender. Ainda existe perdão. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor nosso Deus... Ele é, ele é grandioso em perdoar. O salmista lá no Salmo 103, ele diz... Bendiz, minha alma, ao Senhor... e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa os teus pecados... E cura todas as tuas enfermidades. É Ele quem perdoa. Porque foi Ele que deu a vida por nós no Calvário. Por mim, por você, por todos aqueles que, me, que estão trilhando o caminho do mal. Por todos aqueles que saíram da presença de Deus, conheceram o Senhor quando eram crianças, viveram na casa de Deus, depois abandonaram o Senhor, começaram na prática do mal. Mas ainda tem perdão, se você retornar, se você se arrepender, se você se consertar, tem perdão para você. Porque o nosso Deus é grandioso em perdoar. Glória a Deus. E a palavra diz, porque os meus pensamentos, na verdade o Senhor não pensa como nós. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Nem, nem, os, nossos, nem os caminhos do Senhor, os nossos caminhos. Senhor, ele não caminha conforme o ser humano caminha. E ele não pensa como o ser humano pensa. Porque o ser humano, quando alguém lhe causa algum mal, a primeira coisa que ele quer fazer é retrucar. Fez para mim, eu também vou fazer. Vou fazer pior ainda para eles. É assim que o ser humano faz. Principalmente quem não tem Jesus. Ah, Jesus. Me, mal, me, me maltratou, também vou maltratar Me prejudicou, também vou prejudicar É assim que, que o mundo está ultimamente Ninguém quer perdoar Ninguém quer amar o próximo, conforme o Senhor diz Que devemos amar a Deus acima de todas as coisas E ao próximo como a nós mesmos este é o grande mandamento do Senhor. Glória a Deus. Mas infelizmente, muitos ainda persistem em pagar o mal com o mal. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra... Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Olha a diferença Por isso nunca coloque Deus naquilo que você está fazendo de errado Nunca coloque Deus nas, nas coisas que você anda fazendo E você acha que ah, Deus está de acordo, Deus aprova Deus sabe que eu preciso, Deus sabe que você precisa Mas Deus não, Deus não, não aceita aquilo que está errado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 e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra que sai da boca de Deus. A palavra que nós estamos pregando. Ela não vai voltar vazia para Deus. Mas ela vai fazer conforme a vontade do Senhor. Glória a Deus. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Glória a Deus. É o que acontece. Quando a natureza vê... os servos de Deus, vê as pessoas... que andam com Deus, levando esta palavra. Com alegria saireis. Em paz sereis guiados... Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa paz. e todas as árvores do campo baterão palmas. Imagino você andando no meio do campo e as almas, te as, a, as árvores te aplaudindo. Que a natureza sabe quem é Deus e você está saindo para levar a palavra de Deus. Glória a Deus. A própria natureza se alegra quando nos vê. Levando essa palavra. Em lugar do espinheiro crescerá a falha. Em lugar da sarça crescerá a multa. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Glória a Deus. Então continue anunciando a palavra de Deus. Continue levando essa palavra. Deixe o ímpio seu caminho de impiedade. deixa o homem maligno os seus pensamentos maus porque o homem maligno planeja na sua mente e depois ele executa ele faz aquilo que ele planeja na sua mente e é isso que o Senhor está mandando deixar deixe aquilo que você sabe que não agrada a Deus que não é de Deus comece a agir conforme a palavra de Deus e a fazer a vontade de Deus. E você vai ser bem sucedido e abençoado... Na face dessa terra. E além dessa terra... Com certeza você vai ter uma vida eterna com Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por esse momento, na presença dEle... Pela presença dEle aqui comigo e aí com você... Onde quer que você estiver... Creia que a presença de Deus está aí com você também... É que Deus ele tem grandes coisas a fazer nas nossas vidas... A fazer ainda na face dessa terra... E como servos de Deus, nós temos que estar orando... Para que a vontade de Deus se cumpra na face de toda a terra... E que ele venha manifestar o seu poder na vida de todos aqueles que têm buscado a sua face, têm buscado a sua presença. Glória a Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de compartilhar com outras pessoas para que elas também possam se inscrever. E assim você vai estar nos ajudando a levar esta palavra a todos aqueles que necessitam ouvi-la. Para a glória de Deus Não se esqueça também que está ali A nossa chave Pix A nossa conta poupança E também O nosso superchat Onde você pode estar é, Fazendo a sua doação Para nos ajudar Nas nossas transmissões E o Senhor com certeza vai estar te abençoando com certeza a benção de Deus vai vir Sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família Estamos aí com, com a campanha do voto Deus proverá eu creio que Deus quer prover Na sua vida uma grande vitória Uma grande benção Você que precisa resolver alguma coisa Você que precisa é, Estar buscando o socorro de Deus, não se esqueça de se inscrever nesse voto. E Deus vai estar te dando é, condição para estar resolvendo. De repente, é uma compra de um terreno, é compra de compra um, de uma propriedade que você quer fazer. Não se esqueça de fazer o voto primeiro, porque com certeza o Senhor vai estar com você, Ele vai prover na sua vida e Ele vai te abençoar. E você vai conseguir. Para a glória de Deus, creia no poder do Senhor, do poder da sua palavra, do poder do voto. Glória a Deus, que Deus te abençoe. A ela disse assim, eu fiz o meu voto missionária, mas não mandei o comprovante mas, e já recebi a minha bênção. Glória é a Deus, que bênção Caroline graças a Deus. O Senhor é assim mesmo, Ele faz... E Ele promete e Ele cumpre. Quando eu falo para vocês fazerem o voto, é porque eu sei que as coisas, quando estão difíceis de acontecer, é porque existe uma amarração da parte do adversário. E você fazendo o voto, você está é, depositando a sua confiança total em Deus, crendo que Ele vai dar a vitória que você está precisando. Então, quando você faz o voto, o adversário não tem poder para continuar impedindo a sua vitória. Não tem poder para continuar amarrando a sua vida. Eu conheci pessoas e conheço que elas até têm condições e elas conseguem bons empregos. O Senhor abre portas excelentes para elas. Só que elas não conseguem ficar muito tempo. Muitas não conseguem nem passar na experiência. Ou conseguem passar na experiência, mas de repente já... Começam a, a, a levar o serviço de qualquer maneira, não, não cumpre com as obrigações, não, não chega no horário, não são responsáveis e aí acabam perdendo. A porta acaba se fechando. Porque existe o um mal atuando na vida dessas pessoas. E são pessoas que têm diplomas universitários, pessoas que estudaram, pessoas que têm capacidade mas que não são persistentes porque elas não conseguem parar muito tempo num lugar. Tem pessoas que não conseguem parar muito tempo numa casa, não conseguem parar muito tempo numa igreja, ficam andando de igreja em igreja, e ficam um tempo naquela igreja, de repente aquela igreja não serve mais. Por qualquer coisinha que acontecer, já sai, já vou embora, já partem para outra igreja e ainda saem falando mal daquela igreja culpando os pastores culpando os irmãos da igreja mas na verdade é um mal que habita na vida dessa pessoa que não deixa ela parar em lugar nenhum porque o adversário sabe que quando você consegue permanecer na casa de Deus onde você entrou e o Senhor te estendeu a mão, você vai aprender, você vai crescer espiritualmente, você vai, cada dia mais, poder ajudar a igreja, poder ganhar as almas para Jesus, você vai ter influência ali naquele lugar. Então ele fica tirando você de um lugar, levando para outro, tira de uma igreja, joga para outra, sabe, para você não... Amadurecer na sua fé, para você não crescer espiritualmente, para você não crescer na graça. Porque não tem como crescer na graça é, saindo por aí falando mal dos irmãos, falando mal das igrejas por onde você passou. E tudo isso nós sabemos que é coisa do adversário. Então, você que está vivendo esse tempo, busca o Senhor. Faça um voto para Deus, mude a sua situação. Não aceite ficar de emprego em emprego, de igreja em igreja, de mudança em mudança. Tem gente que acaba com os móveis, acaba com tudo que comprou para dentro da casa, porque vive mudando de um lado para outro. E cada vez que você muda, você quebra as coisas, você quer, você, você destrói móveis. Você consegue é, por mais que você faça para não estragar nada, acaba estragando. De repente, você compra os móveis, coloca dentro de casa, a casa fica bonita, daí a pouco a casa não serve mais, a vizinhança não serve mais, quer mudar daquele lugar, quer ir para outro, outros querem mudar de cidade em cidade, e até de estado em estado, e outros querem mudar de país a país. Lugar nenhum tá bom acaba virando nômade, né? que não para em lugar nenhum, vive andando. Tem gente que só vive andando, não consegue parar em lugar só. isso não é bom, isso é um espírito de andarilho, que a pessoa não tem firmeza, não tem permanência nos lugares. Então precisamos quebrar isso, precisamos acabar com isso na nossa vida. Se você conhece alguém da sua família que é desse jeito Comece a orar por ele Faça um voto por ele Para Deus ter misericórdia Porque essas pessoas vão agindo desse jeito Daqui a, daí a pouco elas já saem da presença de Deus Porque elas não conseguem é, permanecer muito tempo Numa igreja E daqui a pouco elas não vão conseguir permanecer na presença de Deus Porque não vão ter crescimento espiritual Espiritual Então, é tempo de nos despertarmos e clamarmos ao Senhor para que Ele venha é, mudar a situação. Eu vi muitas pessoas, conheci muitas pessoas, que eu vi algumas pessoas, quando eu trabalhava em firma, que elas ficavam dez dias na firma. Ou elas se machucavam e tinham que sair para porque estavam machucadas, não podiam trabalhar. Ou elas faltavam, não cumpria a, a experiência e perdiam o emprego. Tanto trabalho teve para entrar e entrou e saiu. Isso não é de Deus, isso é maligno. Pessoas que não conseguem parar um tempo num lugar. Tem sempre que está mudando de um lugar para outro Conheci várias pessoas que eram assim E depois que se converteram ao Senhor, a vida delas mudaram A vida delas mudou, aliás E elas passaram a trabalhar, permanecer, permanecer trabalhando E só saíram da, da, da firma aposentados Aí eu pergunto para você, eu é não é uma obra maligna que atua que impede as pessoas de, de progredir, que impede as pessoas de, de crescer no seu trabalho, na sua profissão. Com certeza, com certeza que é. Então, faça isso. Busque o Senhor e tenha certeza de que o nosso Deus é socorro presente. E Ele não vai permitir... Que você continue mudando de emprego em emprego, de igreja em igreja, mudando de uma casa para outra casa, de uma rua para outra rua. Tem gente que anda a cidade inteira só mudando. Meu Deus. Que Deus tenha misericórdia, né? Porque é muito triste viver assim. Palavra para quem mesmo que você falou? Damiana. Damiana. Louvai ao Senhor Ó minha alma, louve ao Senhor É o então, Salmo 146 Versículo 1 Leia o Salmo 146 Damiana E louve ao Senhor Abra sua boca, louve ao Senhor Glorifique a Ele A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores Então comece a louvar Ao Senhor Paulo e Silas estavam na prisão E eles não sabiam Como sair daquela prisão Mas eles começaram A orar e a louvar O Senhor Por volta da meia noite E a palavra de Deus diz Que Deus enviou ali um terremoto E todos os presos foram soltos Glória a Deus E aí Paulo e Silas Foram soltos pelo carcereiro Ganharam o carcereiro e toda a sua família para Deus e os batizaram e continuaram a sua caminhada. Então, louve. Louve ao Senhor, porque há poder no louvor. Deus habita no meio dos louvores. Tânia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Filipenses 4, versículo 13. Leia Filipenses 4 e você vai entender por que que Paulo disse que ele, pode, que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. E que esse versículo sirva para cada um de nós nesta noite. Porque nele nós podemos todas as coisas. Teripenses 4. Leia. Caroline Cristine. Caroline Cristine. Glória a Deus. Faça seu voto e você vai ver o que Deus vai fazer. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como Ele? Jó capítulo 36. E versículo 22... Ninguém ensina como Deus. Ninguém tem capacidade para ensinar como Deus. Então... Aprenda de Deus. Aprenda através da palavra de Deus. E assim você vai poder também ensinar... Para aqueles que precisam aprender. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como Ele? De repente... A gente passa e vive situações que nós não entendemos por que estamos vivendo aquela situação. Mas pode ser o Senhor nos provando para que nós é, estejamos aprendendo com Ele. E depois nós vamos poder ensinar para outras pessoas. Através daquilo que nós já aprendemos com o Senhor e com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus Aleluia Carlos Alberto Carlos Alberto Eu vou pelo caminho de toda a terra Esforça-te, pois E seu homem 1 Reis, capítulo 2, versículo 2 É Davi falando para seu filho Salomão Davi estava vendo que estava chegando a hora dele partir dessa terra. E Salomão foi o filho que Deus, o filho dele que Deus escolheu para reinar em lugar dele. Então Davi chamou Salomão e falou essa palavra para ele. Eu vou pelo caminho de toda a terra, quer dizer, ele queria dizer que ele ia partir dessa terra como todo ser humano. E que Salomão se esforçasse, esforça-te, esforça-te, pois, e ser homem, quer dizer, ser homem é fazer conforme um homem adulto, conforme um homem que sabe como fazer, para agradar a Deus ser homem é o que o Senhor falou é que Davi falou para seu filho Salomão Paulo, ele disse que quando ele era menino ele pensava como menino ele agia como menino mas depois que ele cresceu ele deixou as coisas de menino então, de repente quando a gente começa a caminhar com o Senhor a gente começa a viver como criança, né? Nós somos meninos na fé quando começamos a caminhar com o Senhor. Somos crianças ainda na fé. Mas depois que nós vamos caminhando por um bom período com o Senhor, então já não somos mais crianças. Já podemos ser chamados de adultos. Então, nós crescemos fisicamente... Depois que nascemos e crescemos também é, através da nossa maneira de viver, de pensar, de agir. E na presença do Senhor nós, nós crescemos espiritualmente, crescemos na graça, crescemos também no conhecimento da Palavra de Deus. Nós temos que continuar crescendo. Né? Então, este ser homem que ser homem que Davi falou para Salomão, é que ele sabia que Salomão precisava crescer. Precisava crescer em todas as áreas da sua vida. E pode ser que seja isso também que o Senhor queira de você. Que você cresça em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Para quem? É. quem? Hum, eu já tirei para três pessoas. É qual que foi a, é a primeira? É a Se é a segunda, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E tem esse outro aqui, é Filipenses 4,15 4,13. É Se é a segunda. E, e tem o. Esse último que eu li antes desse, do, do, do, do irmão, que é Jó 36, 20, 22. E esse último que é do irmão, que é, da é, que é primeiro, primeiro Reis, capítulo 2, versículo 2. Do irmão, esse irmão, como é que ele chama mesmo? Né? Chama -se. Carlos Alberto. Carlos Alberto, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode também é, participar do nosso jejum, cujo tema está lá em Esdras, no capítulo 8, versículo 21 em diante, que é o jejum da jornada feliz. E com certeza, nesse começo de ano, e também... Logo vamos entrar no período escolar. É, seria bom se vocês pudessem participar desse jejum, que é o jejum da jornada feliz, que Esdras proclamou junto ao Rio Ava para que o Senhor desse, não só a ele, mas a toda a sua comitiva, caminho seguro, jornada feliz. Porque eles estavam indo para Jerusalém, e eles estavam levando de volta os tesouros do templo Eles estavam levando de volta E a viagem seria longa Três dias de viagem Então eles precisavam da proteção de Deus Do livramento da parte de Deus Porque o caminho era perigoso Havia salteadores, quer dizer, haviam ladrões pelo caminho então, Esdras proclamou o jejum também porque ele teve vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados para os conduzir até Jerusalém. Porque ele havia dito ao rei que a mão do nosso Deus é sobre todos aqueles que o buscam para o bem, mas o Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Então, que nesta noite você possa... É, ler lá no livro de Esdras No capítulo 8, versículo 21 E se você desejar Faça esse jejum E o jejum, como eu sempre digo Para alguns pode ser total Para aqueles que têm saúde perfeita Que têm condições de ficar a, De acordar pela manhã e, e prorrogar o seu jejum Até meio dia, até uma hora Conforme Uh, o tempo que você puder Porque você tem saúde perfeita Agora aqueles que têm problema de saúde Que não podem ficar muito tempo sem se alimentar Então podem ir mais ou menos até umas 10 Ou até umas 9 horas Duas horas de jejum que você faz E oferece em sacrifício para Deus Deus recebe Então, mas quanto mais tempo você puder passar Será melhor para quebrar todas as cadeias malignas. Porque o jejum é uma arma poderosa que o Senhor nos deu para vencer ah, os poderes das trevas e vencer a nossa própria carne, porque a nossa carne ela tem que ficar no lugar dela. Às vezes ela quer se exaltar, às vezes ela quer brigar, ela quer, ela quer partir para ah, cima. Mas o nosso Deus não quer isso não Ele vai vir buscar um povo seu Um povo zeloso, de boas obras Então, é através do jejum Que muitas vezes nós conseguimos Mortificar a nossa carne Glória a Deus Temos também ah, o nosso tema O tema desta, desta live se encontra lá em 2 Crônicas 7,14. Esse tema o Senhor nos deu em 2020, quando nós iniciamos esta live. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Nossa terra, naquela época que começamos essa live, estava enferma, a pandemia estava atingindo muitos lares, muitas famílias Muitas pessoas partiram dessa terra E o Senhor nos deu esse tema Porque iniciamos a, a nossa transmissão em março de 2020 E pela misericórdia de Deus estamos aqui E no mesmo horário, a zero hora Todos os dias, independente de ser durante a semana ou no final de semana, nos domingos, feriados, Natal, Ano Novo, o Senhor tem nos dado a graça de estarmos juntos todos os dias, aliás, todas as madrugadas. E temos promessa de Deus para a madrugada. Quando o Senhor disse, eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Então vale a pena buscar o Senhor de madrugada Está lá em Provérbios Busque porque vale a pena O Senhor vai se fazer achar E com certeza Ele vai nos abençoar Amém? Glória a Deus Louvado seja Deus Nós vamos ler o nome das pessoas Nós vamos ler o nome das pessoas Enquanto isso você... Prepare seu copo com água, amém Luiz Miguel? Prepare seu copo com água, sua peça de roupa, seus projetos, contratos, coloque tudo diante do nosso Deus e ele é poderoso para visitar, para pelejar por você e para te dar a benção e a vitória que você tanto precisa. Glória a Deus, cresça somente E você vai ver a glória de Deus se manifestando Na sua vida de uma maneira especial Não se esqueça de orar pela nossa nação, pelo nosso estado, nossa cidade E você que está conosco também Participando de outros estados Também queremos colocar na presença do Senhor O estado onde você mora e as cidades também Para que o Senhor visite Para que o Senhor esteja operando Na sua rua, no seu estado Na sua cidade E com certeza vai ser bênção Em nome de Jesus Cristo Amém? Eduarda Oliveira Eduarda Oliveira Elisabeth, minha sobrinha há Quanto tempo Que Deus te abençoe, Bete Um abraço Para você para sua casa, para sua família. Seu tio também está te mandando um abraço. Que Deus te guarde te proteja a você e toda a sua família. Fátima Lima. A Fátima Lima também está conosco. Ruth Aguilar. A Ruth Aguilar. O Guime. Deus te abençoe, Guime. Um abraço. Tarciane Silva. A Tarciane. Tarciane, a Tarsiane Silva também está com a gente. Emmancile de Mão Jorge. que Deus abençoe. Roseli Teodoro. Roseli Theodoro, é... não Falei o não, hum, não, não me lembro. Falei, não a Ruth que foi a primeira. Sueli Santana. A Sueli Santana também está com a gente. Maria Silva. Maria Silva. Se eu não falei o nome de alguém, eu é os que estão conosco no Face né? Glória a Deus Louvado seja Deus Pela sua vida E eu tenho certeza que Deus ele tem Bênçãos grandiosas Você que entrou depois Depois que eu iniciei a transmissão No início da, da transmissão No início da transmissão eu disse para vocês que eu via uma mesa muito grande, cheia de presentes. O Senhor tem presentes para durante todo esse ano, para distribuir. Que você seja um dos tais que vão receber um desses presentes que estão sobre esta mesa, que está preparada perante o nosso Deus para todo esse ano. Glória a Deus, mas para isso tem que buscar, hein? Tem que buscar o Senhor. Hum? Miriam Rezende do Youtube Rezende. os irmãos que estão no Youtube Miriam Rezende Ana Isabel, Ana Isabel. São Miguel dos Campos Alagoas. Ana Isabel é, lá de Alagoas São Miguel dos Campos que Deus abençoe os nossos irmãos de Alagoas e daí de São Miguel dos Campos onde está a nossa irmã que Deus te abençoe Ana Isabel um abraço Eliana Veloso, Eliana Veloso. Simone Santos A Simone Santos também está com a gente A Tânia Marinho A Tânia Marinho Ana Oliveira de Portugal Ana Oliveira de Portugal A Ana está sempre com a gente, né? quase todas as madrugadas Fabrícia Cardoso A Fabrícia Cardoso também está conosco Glória a Deus Carlos Alberto O Carlos Alberto Caroline Cristina ela é de Curitiba A Caroline Cristina, que também está conosco, ela é de Curitiba Que Deus abençoe os nossos irmãos ali em Curitiba O Carlos Alberto de João Pessoa, Paraíba O Carlos Alberto de João Pessoa, Paraíba Que Deus abençoe os nossos irmãos aí do Paraíba Um abraço para todos Que o poder de Deus possa invadir esse estado e essas cidades e vocês serem grandemente abençoados porque já são abençoados Glória a Deus Maílza Nascimento Maísa Nascimento de Salvador de Salvador, Bahia que Deus abençoe os nossos irmãos baianos Glória a Deus louvado é. seja o nome Alves. santo do Senhor Marlúcio Alves também está com a gente Marilda Pereira Marilda Pereira A, Silveira. a Fátima Silveira Daiane Cardoso A Daiane Cardoso Sinolene. Sinolene, a minha vizinha Que Deus te abençoe, e Daqui a pouco eu estou te chamando de irmã viu? Que Eu estou me habituando a, a, a, a pensar isso Que Deus te abençoe Márcia Anunciação Márcia Anunciação. Elisete Cristina. Elisete Cristina. Marli. A Marli, um abraço, Marli. Um abraço para sua mãe também. Mônica Araújo. Mônica Araújo. Glória a Deus. Guinha. Guinha. Guinha. Antônia Gomes. Antônia Gomes. Gabriel Braz Gabriel Brás também está com a gente Temos vários varões conosco, graças a Deus Flávia. A Flávia Damiana. Também está conosco, a Damiana Kátia Armando Kátia Armando também está com a gente Juvenina. A Juvenina Jerusa Santana, Jerusa Santana. Silva Maria. Silva Maria. Aloemio Thales. Aloemio Emerson Batista. O Emerson Batista. Elisângela Ribeiro. Elisângela Ribeiro. Pedro, Pedro Luiz. Pedro Luiz. Alcélio. Aux, Júnior do Rio de Janeiro Ao Alcério Júnior do Rio de Janeiro Um abraço para os nossos irmãos cariocas Inclusive para minha irmã, Toda a sua família que moram ali no Rio de Janeiro que Deus abençoe a todos os nossos irmãos Ali no Rio de Janeiro Edivânia Silva de Cotia, São Paulo Edivânia Silva de Cotia, São Paulo Que Deus abençoe Amílian Rezende de Aracaju, Sergipe Glória a Deus a Amília Rezende de Aracaju, Sergipe Deus abençoe os nossos irmãos ali de Sergipe Roberta Costa A Roberta Costa é... Jaliete Santos Jaliete Santos Glória a Deus Louvado seja o nome santo do Senhor vamos a Deus por todos esses irmãos que já estão conosco Temos aqueles que entram mais tarde devido a fuso horário E outros que entram durante o dia Mas eu creio que o Deus que está conosco aqui agora Está com você aí onde você está Eu mesmo que vai estar também com todos aqueles que entrarem mais tarde E vai te abençoar da mesma maneira e talvez até mais Então creia que o Senhor o nosso Deus é Deus de milagres, é Deus de maravilhas. E Ele tem grandes coisas a fazer na vida de cada um de nós. Ednilson dos Anjos. O Ednilson dos Anjos também está com a gente. A Jarlete pede uma palavra. Como é que é o nome dela? Jarlete. Jarlete. Jarlete. Glória a Deus. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos Provisão de Deus, tá? É Jó capítulo 5, versículo 10 o Senhor nosso Deus é Deus de provisão Assim como Ele provê a chuva para a terra e a água sobre os campos Com certeza Ele vai prover também na sua vida o que você mais está precisando Ele é Deus de provisão um de seus nomes é Jeová Jiré Deus de toda provisão Então creia na provisão de Deus E com certeza vai chegar na sua vida Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Entrou também Jéssica Aires A Jéssica Aires também entrou Deus te abençoe Jéssica e Deus te guarde, te proteja, permaneça firme nesta rocha que é Cristo. tá? Não olhe para os lados, não olhe para trás. Olhe para Jesus Cristo que é o autor e consumador da nossa fé. E aí você vai ver a, a sua vida ser é, cada dia mais abençoada para a honra e glória do nome do Senhor. Não se prenda a pessoas que não... Querem saber de Deus Busque o Senhor O que você precisa dele E você sabe quem ele é E coloque os demais E todas as demais coisas Nas mãos do Senhor Entrou também a Ana Cláudia Ana Cláudia também está com a gente Que Deus abençoe a Ana Cláudia Glória a Deus eu louvo a Deus por todas essas pessoas que já estão conosco. E nós vamos agora nos preparar para a oração. Se não falamos o seu nome, de repente, de repente, você, de repente você entrou, mas é, não colocou o seu nome. Mas o Senhor está te vendo e além de te ver, é Ele quem vai te abençoar. Nós estamos aqui apenas para orar, para interceder por você. Para interceder para que o Senhor esteja te abençoando. Mas quem vai fazer a obra é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Entrou também a Genilda Lima. A Genilda também acabou de entrar. Deus te abençoe, Genilda. Adriano César. O Adriano César também. Glória a Deus. Deus abençoe todos os nossos irmãos e irmãs. E jovens que estão com a gente, porque esse grupo de intercessão é para todos os seres humanos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Genilda. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. É Tiago capítulo 4 e versículo 8. Leia o capítulo 4 de Tiago e se aproxime de Deus. Se você começar a se aproximar de Deus... Através da oração, da meditação na palavra... Do louvor e da adoração... De estar na casa de Deus cultuando ao Senhor, o Senhor também vai se aproximar de você. Você vai sentir mais comunhão com Ele, você vai sentir mais paz no seu coração e Ele vai estar te abençoando de uma maneira toda especial. Leia Tiago capítulo 4, mas o segredo é se achegue a Deus, a resposta para a sua a, a, a palavra que você quer. É para você se chegar a Deus e Ele vai se chegar a você, vai se aproximar de você. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do A Laura Marques também acabou de entrar. Que Deus abençoe, Laura. Um abraço para você, para toda a sua casa, sua família. Ana Cláudia, Ana Cláudia também. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos instaurando, eu quero avisar que todas as quartas-feiras, às 15 horas, nós estamos com a campanha da Hora Nona, através do YouTube do Face, e você é o nosso convidado especial. Estamos na campanha, é, intercedendo pela, por todas as pessoas que trabalham, que trabalham em é, é negócio próprio, que tem uma firma própria, que tem um negócio, ah, as pessoas que estão começando agora, que trabalham que, com, com as suas próprias mãos, que estão querendo viver e se manter do seu trabalho, e é aqueles que já se mantêm do trabalho das suas mãos. O nosso tema está lá no Salmo 90, e o versículo de número 17 Que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus E confirme sobre nós a obra das nossas mãos Então estamos clamando hoje no, ah, Ontem né foi a segunda quarta-feira E na próxima quarta-feira vamos dar continuidade Então já reserve o horário das 15 horas das quartas-feiras para você estar participando com a gente. Glória a Deus e Deus vai estar te abençoando de uma maneira toda especial. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo por estar na tua presença, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos buscar a tua face, de podermos nos colocar diante de ti, clamando pelo teu socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa vitória, Pai, a nossa força está em Ti. Nós precisamos de Ti. Por isso estamos aqui, Senhor, até essa hora. Estamos aqui até agora. O Teu povo está onde estão também participando conosco da oração. Porque eles estão precisando, meu Pai, da bênção, da vitória que só o Senhor pode dar. Por isso eu te peço que estenda as Tuas mãos. Que entre, meu Pai, com toda sorte de provisão nos lares e nas famílias. Que envie socorro, meu Pai, desde Sião para o Teu povo. Socorra, meu Pai, aqueles que estão no leito de enfermidade, aqueles que estão hospitalizados, entubados, encarcerados, todos aqueles que estão vivendo em abrigos, vivendo, meu Pai, nas casas de recuperação, as crianças que estão vivendo nos orfanatos, os idosos que estão nos asilos. Meu Deus, visita também os presos que estão nas cadeias públicas, estaduais e federais. Tem misericórdia, meu pai, compaixão de toda a população que está em sofrimento, que precisam, meu Pai, do Teu socorro, que precisam da Tua misericórdia e da Tua bondade. Socorre o aflito, socorre o necessitado, socorre aquele, meu Pai, que não tem ninguém por ele. Mas eu creio que o Senhor é Deus que cuida, é Deus que liberta, é Deus que salva. Por isso, visita agora, Senhor, e faça a Tua obra em cada vida, em cada coração. Visita também os nossos irmãos que estão enfermos, todos os nossos irmãos que estão passando, meu Pai, por necessidades financeiras. Meu Deus, estende as Tuas mãos, supre as necessidades, envia socorro do céu e socorro da terra e abençoa cada lar, cada família, Aqui representados Senhor, eu te peço também pelo Brasil Eu clamo, meu Pai, pela paz no Brasil Eu peço que o Senhor estenda as Tuas mãos Sobre as autoridades constituídas desta nação Sobre as autoridades eclesiásticas Manifeste o Teu poder na vida de cada um Deus, a obra é Tua nesta nação a obra é Tua, Pai. A obra não é do adversário, não é do homem. Porque esta nação Te pertence. Por isso, estenda as Tuas mãos e abençoa o Brasil. Faz o Brasil ser o país mais abençoado da terra. Faz uma grande obra na vida das autoridades constituídas desta nação. Estenda as Tuas mãos, Senhor. E lança por terra o um espírito de loucura, de confusão. Que tenha assolado, meu Pai, a nossa nação. Lança por terra pelo teu poder. Traz paz ao coração do povo. Traz, Senhor amado, a Tua graça, a Tua força Sobre aqueles que estão na Tua presença A obra é Tua na vida dos pastores, dos obreiros Dos evangelistas, dos missionários A obra é Tua na vida dos apóstolos, dos bispos Meu Deus, manifesta o Teu poder Que cada um dos Teus servos, meu Pai Possam estar sedentos pelas almas Estar sedentos de levar esta palavra ao perdido ao desviado, ao necessitado Que a tua paz reine Nesta nação, Senhor E que o Senhor faça uma grande obra Trazendo um grande Reavivamento espiritual Para a nossa nação Em nome de Jesus Cristo Opera, Senhor, nós te pedimos Lança por terra Todo poder maligno Lança por terra todo poder das trevas Saia agora Espírito de confusão Desordem Seja destruído agora, saia agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, saia dos lares, saia das famílias, saia da nossa nação, saia dos estados, das cidades do Brasil, meu Deus visita e opera, toma o Brasil nas tuas mãos. Toma nas Tuas mãos, Senhor, todos aqueles que exercem função de governo nesse país. Coloca a Tua mão, Senhor, faça a Tua obra na mente e no coração de cada um e abençoa esta nação. Que a bênção do céu esteja sobre esta nação e o mal seja destruído pelo Teu poder para a glória do Teu nome, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, abençoa a Tua igreja, prospera a Tua igreja, faça a Tua igreja crescer na graça e na estatura de varão perfeito. Opera, Senhor, nós Te pedimos que as almas se rendam a Ti, que Teu poder se manifeste e o nome do Senhor seja glorificado, envia o reavivamento espiritual para o Brasil e para todas as nações da terra. Nós te pedimos, nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor envie nesse momento a cura para aquele que está enfermo. Toca na raiz da enfermidade e destrua, consome com a enfermidade maligna, destrua setas inflamadas do maligno, que tem assolado, meu pai, as pessoas, trazendo enfermidades, trazendo desespero. Eu repreendo o espírito do suicídio, esse demônio que tem destruído a vida de tantos jovens, de tantas crianças, de tantos adolescentes e até dos idosos. Eu repreendo agora esse demônio que tem agido, que veio para matar, roubar e destruir, mas em nome de Jesus eu ordeno que ele saia, que ele saia dos lares onde a minha voz está chegando, que saia do meio das famílias, que saia agora, saia pelo poder e autoridade do nome de Cristo das cidades, dos vilarejos, que saia também das aldeias, que saia também dos estados, em nome de Jesus Cristo, seja destruído. Demônio que leva as pessoas a se atirar das pontes, dos viadutos. Eu te repreendo. Em nome de Jesus, seja amarrado no abismo. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Cobre, Senhor, o nosso lar, a nossa família e as nossas vidas com teu sangue. E nos livra, Senhor. Nos livra desse demônio assassino. Queima ele com fogo da tua glória. Queima e destrua ele pelo teu poder Envia teus anjos de guerra Senhor Teus anjos, teus arcanjos para pelejar pela tua igreja, pelo teu povo na terra, pelejar pelas almas que estão perecendo nas mãos do adversário, entra na peleja, na baixai que a peleja será travada no decorrer desse ano, mas o Senhor é Deus que peleja por nós, é o Deus que peleja pela igreja, é o Deus que está à frente do teu exército, por isso manifesta o teu poder e sai agora toda a obra do inferno Toda obra maligna Todo poder do inimigo Toda seta inflamada do inimigo a arma forjada Ferramenta preparada Seja destruída Seja destruída em nome de Jesus Cristo Vai saindo agora Demônio que foi mandado Foi mandado para destruir lares Destruir famílias para trazer a enfermidade maligna. O Senhor te repreende. O sangue de Jesus tem poder. Por isso, bata em retirada agora. Senhor, visita e opera. Coloca a tua mão. Traga de volta a paz nesse lar. Traz de volta a harmonia familiar. Traz de volta a alegria da salvação para aqueles que perderam. E traz de volta, Senhor, a paz. Porque o Senhor é o príncipe da paz. Renova as forças daqueles que estão cansados. Levanta aqueles que estão caídos no caminho. Tenha misericórdia, Senhor. Coloca as Tuas mãos. Liberta o Teu povo, meu Pai. Que cada um possa entender que servir ao Senhor não é brincadeira. Que andar na Tua presença, meu Pai... Não é brincadeira, por isso abençoa a tua igreja e faça a tua obra, converte a ti os corações e transforme as vidas para a honra e glória do teu nome. Eu te peço e eu te agradeço, é no nome de Jesus Cristo e é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, te fortaleça cada dia mais. E você nunca se permita sair da presença de Deus. Porque sem Deus não somos nada. Sem Jesus Cristo não somos nada. Então procure permanecer firme. Olhando somente para Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Se Deus é por nós. Quem se nós. Operando Ele. Quem se salve. Jesus. Caiam. Mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, a você, sua casa e sua família e fiquem na paz do Senhor Jesus.